duplo etérico, alma vital, vitalidade prânica, reproduz o talhe do corpo físico, estrutura tênue, invisível, de natureza eletromagnética densa, mas de comprimento de onda inferior ao da luz ultravioleta, quase imaterial, tem por função estabelecer a saúde automaticamente sem interferência da consciência. Distribui as energias vitalizantes pelo corpo físico, promovendo sua harmonia. O corpo etérico é o mediador ou elo plástico entre o corpo físico e o astral, ou conjunto perispírito. Essas ligações acontecem ou se fazem por cordões ligados aos centros de força. E no caso de nosso trabalho no grupo Ramatis, onde o interesse é mais direcionado aos aspectos do psiquismo, procuramos estudar mais a ligação ou cordão que se liga na região do bulbo ou nuca. No entanto, como trabalhamos também com terapia alternativa, frequentemente percebemos dificuldades com os demais cordões, que parecem sujos ou emaranhados. O duplo etérico é constituído por ectoplasma. Sua base é o éter cósmico e, como composição exterior, o éter físico emanado do próprio planeta Terra e elaborado no fantástico Laboratório Homem-Espírito. É fundamental nos fenômenos de teletransporte, efeitos físicos e acoplamento ou sintonia mediúnica. Este corpo possui individualidade própria e tem consciência um tanto instintiva e reduzida, podendo ser dividido em sete níveis ou camadas conforme estudos e informações recentes da espiritualidade. Grande número de doenças e desarmonias estão alojadas no duplo etérico, influenciando daí o corpo físico. Sua cor é azul do lado esquerdo e alaranjado do lado direito, e quando em intensa atividade, tende ao azul cinzento violáceo. Todos os seres vivos possuem duplo etérico, embora nem todos tenham corpo astral ou mental. Pode ser afetado por substâncias ácidas, hipnóticas, sedativas ou entorpecentes e sensível também ao perfume frio, calor, magnetismo e etc. As criaturas dotadas de mediunidade devem ter o máximo cuidado evitando alimentos ou bebidas com as características acima descritas. Pode ser afastado do corpo por pequena distância, através de anestesia, transe mediúnico, sono, coma alcoólico hipnotismo, etc., mas tende sempre à reintegração. O duplo vibra em média um centímetro, acima do corpo físico. Sua função mais importante é transmitir para a tela do cérebro todas as vibrações das emoções e impulsos que o perispírito recebe da alma além de absorver a vitalidade ou prana do mundo oculto emanada do Sol, misturando-a com as várias energias vitalizantes do planeta e distribuindo-as ao soma. Seu automatismo é instintivo e biológico, não inteligente. No caso do ataque epilético, o duplo etérico fica saturado de venenos usinados, acumulados e expurgados pelo perispírito ou níveis mais altos da consciência, e afasta-se violentamente do corpo, evitando com isso danos à delicada construção celular do corpo físico. Ele possui função semelhante ao do fusível ou chave disjuntora que, sob o efeito de elevação brusca da tensão elétrica, desliga-se automaticamente, aliviando e preservando o sistema. Embora existem outros ataques que não são epiléticos, embora semelhantes, e nessa categoria, pela nossa experiência na mesa mediúnica e pesquisas com os níveis de consciência através do desdobramento múltiplo, podemos falar de mais três efeitos, ataques, semelhantes. a. Ação agressiva de um obsessor violento e uma criatura possuidora de alta sensibilidade mediúnica, nervosa, quando direcionada ao pescoço da vítima, produz a mesma aparência do ataque epilético. b Quando a criatura traz em si, mesmo veladas, lembranças de erros graves em vidas passadas e, por remorso, tende a voltar ao local onde errou. Ao defrontar-se com os quadros ideoplastizados ou ainda lá existentes, sofre tremendo impacto nervoso e emocional, entrando em convulsão. c. Quando antigas vítimas agora transformadas em vingadores, plasmam ao redor ou na tela mental da criatura, clichês ou quadros tenebrosos de seus erros em passadas existências. Da mesma forma, o choque emocional acontece. Nos três últimos casos, o fenômeno geralmente é inconsistente e de difícil diagnóstico, mas perfeitamente possível de tratamento e cura, a nível espiritual num primeiro estágio e psicológico num segundo. Podemos tomar também como exemplo do bloqueio de duplo etérico com desastrosas consequências imediatas, mediatas e de longo prazo, os casos de vícios químicos como fumo, tóxicos, álcool e uso imprudente de determinados medicamentos. Conhecido é o caso da talidomida, que foi recomendada como tratamento nos enjoos da gravidez e produziu um bloqueio nas articulações dos ombros nos futuros bebês, por impedimento do fluxo das energias que formariam os braços. Como consequência, nasceram bebês apresentando deficiências físicas irreversíveis. O duplo etérico, quando do desencarne do ser, tem ainda a função de drenar dos níveis mais altos para o cadáver as energias residuais, aliviando dessa forma ao desencarnante as sobrecargas desnecessárias e evitando sofrimentos futuros nos charcos de lama ácida do baixo astral, onde o mesmo teria que drenar esses sentimentos negativos. No desencarne por suicídio, acidente ou síncope cardíaca, há como que um choque violento pela desintegração dos motos verticosos, chakras, o que provoca o rompimento dos cordões fluídicos, impedindo a imediata e necessária drenagem de que já falamos.